Você é daqueles caras que ainda não tem muitos Brawlers lendários Reclama o dia todo que não tem lendário Chegou a sua hora Hoje você vai descobrir como ganhar o Leon Um Brawler lendário De graça na sua conta Aqui no canal bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Já voltamos com mais um vídeo Um vídeo muito importante Hoje você vai ganhar um Brawler lendário Sim, rapaziada, hoje teremos algo muito especial E pra comemorar tudo isso daí, a gente hoje vai aí descobrir como você vai ganhar esse brawl lendário E as novas skins do Brawl Stars Pra isso, eu vou mostrar pra vocês que eu já recebi... Muito obrigado Supercell que mandou pra mim, o, o Brawl Stars mandou pra mim poder mostrar pra vocês e também dar pra vocês essas skins e também o Brawler lendário Bom, vamos resgatar aqui as skins que eu vou dar pra vocês hoje aqui no canal Bruno Clash A primeira é o Leonard Call, vamos lá então, o Leonard Call tá chegando, chegou molecada, já veio Leonard Call essa skin eu vou dar hoje ao vivo, às 10 horas da noite, aqui no canal Bruno Clash Quer ganhar um lendário? Quer ganhar essa skin nova? Aqui às 10 horas hoje você vai ganhar. Bora lá então, vamos para o El Brown. El Brown resgatando aqui agora. E essa skin é muito top também. Olha esse cabeçudo, mano. El Brown. Isso mesmo, El Brown. Você também vai ganhar hoje na live que vai rolar aqui às 10 horas Aqui no canal Bruno Clash. Eu vou dar um El Brown para você, mano. Vai ser muito top. E agora. Chegou a hora que todo mundo esperava Isso mesmo, você que não tem Brawler lendário Chegou a hora de ganhar um Brawler lendário E nada mais, nada menos do que O Celly Leon Isso mesmo, você vai ganhar um Brawler lendário O Leon O Celly Leon, mano Você vai ganhar o Brawler, o Sally Leon Se você não tiver ainda, você vai ganhar ele E com a nova skin Celly Leon, mano, muito louca Cara, animal mesmo Esse personagem ficou com essa skin muito top. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês agora como ficou aí o novo Leon, Celly Leon. Vamos mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó, Celly Leon. Então, você que não tem Brawl Lendário, tem que ficar ligado porque hoje às 10 horas da noite aqui no YouTube vai rolar aquela live marota onde eu vou distribuir um Celly Leon. Vou distribuir o El Brown. Vou mostrar pra vocês aqui o El Brown também, como que ficou, tá bonitão. Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês, tá aqui o Air Brown, mano, muito top E também tem o Leonard Kral, tá aqui, ó Cadê o Leonard Kral? Leonard Kral, tá aqui, mano Mas, vamos jogar aí agora com o Leon O Leonzão, vamos jogar com o Leonzão primeiro Pra poder testar aqui o Brawler que você vai ganhar hoje Então não vacila, já conta pros amigos Manda pro WhatsApp, manda no Twitter, no Facebook Compartilha com todo mundo Porque hoje você só precisa estar tá na live pra concorrer a um Brawler lendário, mano Bora lá, então Vamos jogar aqui, ó Primeiro tem aqui o In Kren K do. Ah, uh, tá então vamos, vamos, vamos, aqui. vamos aqui Acho que dá pra gente brincar aqui, ó Vamos lá, então Primeira partida com o Leon É isso Já entramos aqui no combate com o Sally Leon Vamos ver como vai ser essa loucura, loucura, loucura Vamos ver como ele tá Tá bonitão Deixa eu ver o Sally Olha, tá bonito Parece um pato, mano Parece um patinha Muito engraçado como ele tá, mano Olha lá Tá só dando, só dando a doideira ali ó Só dando a fugidinha de leve Opa Tem que dar aquele pequeno vazare Tem que dar aquele pequeno vazare Boa, peguei aqui, tranquilão Boa, pegamos aqui, show de bola Já dá pra Bater um pouquinho ali De leve, tranquilo Ó, oh, não vai dar pra pegar ali, ó, oh. pensei até em pegar Mas não dava, então Melhor não arriscar, agora aqui Aqui sim, hein Aqui sim dá pra pegar, então Bora lá, vamos ver como vai ser aqui, ó oh. Vamos ver se alguém vai cair na, no golpe Será que cai no golpe, mano? Vamos ver Tem aqui agora, opa Fica ligado, fica ligado, mano É nós Ó, oh, quase, quase caiu no golpe lá, hein Boa, peguei as duas dele, tô ficando mais fortinho, mais fortinho, aí sim Opa, já vou batendo ali de leve Tranquilé, Batendo ali, tranquilão Opa, agora, agora, agora vazamos, agora vazamos Agora a gente passa aqui, ó Opa Beleza, pegamos ali, agora a gente vai atrás. Agora a gente vai atrás. Opa, opa. Uh. Ah, agora peguei você, agora peguei você. Ah, nossa, puxou eu. Moça, mano do céu, que doideira. E aconteceu? E acabei ganhando, o cara morreu sozinho, primeiro lugar. Vocês viram isso, tinha eu, o Dyna e o Gênio. o Gênio me puxou, consegui matar ele. E o Dino, não sei o que aconteceu, mano, na moral. Não sei o que aconteceu, não consegui ver o que pegou. Meu Deus do céu, mas deu bom, deu bom demais. Bora agora testar o novo, a nova pessoa, nova skin, a nova skin do El Primo, o El Brown. Vamos lá então, El Brown, agora sim, o Brown. Só que agora vamos no Futebral, futebral, Olha o cabeçudo, mano, meu Deus, ó o cabeçudo, ó o cabeçudo, ó o cabeçudo. Nossa, ele teve que largar ali porque ia dar ruim pra ele. Nossa, matei, já levamos ali Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora Vai com tudo, vai com tudo, Mortis Meu Deus, eu pensei que o Mortis ia errar, mano Meu Deus do céu Ó, os caras veem o cabeçudo e falam Mano, o que, que tá pegando? Como é que esse cara já tem o cabeçudo, mano? Ó, vamos ver ali Já vamos bater ali Bate, bate, eu não tô chegando, não tô conseguindo bater Ai, meu Deus Boa, boa, batemos Boa, bater, bater, bater, bater Nossa, bateu, boa Salvamos ali Boa, de novo, mano. Meu, nossa, jogando muito, mano. Jogando muito. Jogando demais. Bora, bora, bora. Ai, não. Me pegou na espreita tá ali, ó. Me pegou na espreita tá ali, ó, é o primo. Pensei que ele não tinha, não tinha ainda estado vivo. Mas tá bom, vamos lá. Vamos, vamos pra cima, vamos pra cima. O cara tá assustado com o cabeção ali, ó. O cabeçudão tá, tá dando trabalho. Tá dando trabalho ali o cabeçudo, hein. Bora lá, bora lá Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora Bateu boa, mano Ah, moleque Ó não, e, e, Por que ele não fez o gol, mano? É só fazer o gol, mano É só fazer o gol Não entendi, mas vamos lá, vai, vamos lá vai. Meu Deus do céu Esse Mortis é meio doidão, né? Eu não sei se ele tá zoando, o que, que ele tá Ai, ai, ai, vai empatar, vai empatar Olha, olha vacilo Olha o vacilo Bom, vamos lá, agora a gente tem que decidir, né? Porque os caras deram brecha, o cara chegou, né? Ó, não tem, tem que tomar cuidado com o nosso amigo ali, o Frank Boa, tirei, tirei a ult dele, tirei a ult dele Tirei a ult dele, tem que ficar ligado ali Não pode deixar bater, boa, passamos Vamos cabeçudo, vamos cabeçudo Eu tô sem a minha ult, mas... Boa, boa, agora sim, agora sim Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa Boa, beleza, quebramos gol A ah, moleque O cabeçudo jogou demais, molecote Bom, já, ó, famoso craque do jogo, hein Cabeçudo aí deu, deu problema pros caras Bom, agora vamos fazer o seguinte Vamos jogar com o nosso Leonard Call. Vamos ver como vai ficar É isso, vamos lá então agora com o Leonard Call. Vamos ver como vai ser aqui no Pique Gema, mano Vamos ver se vai dar bom isso daqui Eu quero só ver qual que ficou Como ficou a ideia aqui, vamos lá Partiu ali, eita, tem um... Tem um Leon ali, tem um Leon. Boa, matamos o Leon. Receba, Leon. Receba. Opa, aí já foi, né? Aí já foi, né? Opa, beleza. Boa, tá ali, ó. Boa, levamos ali. Boa, boa. Ó, ó. Pegamos ali o Leon. Pegamos todo mundo. Você tá louco, mano. Você tá louco. Você tá. Ó, ele canta, mano. Ele solta. <risos> mano, muito bom. Mal, matei ali. Beleza. Eita, quase tomei um arregaço, mas tá bom. Estamos bem, estamos bem, estamos bem. Boa, peguei ali ele. Ai, caí ali, cai ali, cai ali. Segura aí, rosa. Segura aí. Que eu caí pra bombinha dele. Não, não vai. Ah, olha o que a Rosa fez Olha o que a Rosa fez Olha o que a Rosa fez, mano Ah, pelo amor de Deus, mano Na moral Na moral, Rosa Puta que, mano Na moral, a Rosa fez isso? Nossa, mano A Rosa me quebrou Vamos lá nossa. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Jesus, vamos lá, vamos tentar virar esse jogo aqui, mano, tá? Tá treta, tá treta. Peguei, peguei, peguei, peguei, peguei. Boa, boa. Boa. Boa. Ó, escapei, escapei com nove, escapei com, mano. Na moral, na moral. Se a gente ganhar essa daqui, o cara deve, deve os pontos pra mim, mano. Ah, não, na moral, mano, Deus do céu. Depois de tudo isso que aconteceu. Tá, deu bom. Ganhamos! <risos> Ganhamos, mano. Não foi da melhor forma, mas... Tudo deu certo no final, o Cal salvou a vida, mano. E a Piper também jogou muito bem, a Rosa foi horrível, horrível. Mas tá bom, deu tudo certo, então é isso, manos. Quer ganhar a skin do Leon? E também o Leon, personagem lendário, se liga hoje, aqui no canal Bruno Clash, às 10 horas da noite. Então é isso, manos, se inscreva no canal pra não perder a notificação aqui do YouTube. E também, deixe o seu like. Tamo junto, galera, é nóis, um abraço, falou, foi!